Salve, salve rapaziadinha, beleza? Começando mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui no PUBG eu comprei, né? E vou mostrar pra vocês, mano. Meu PC é um PC entre fraco e mediano. As configurações que eu tô utilizando no jogo. Vou mostrar pra vocês, tô utilizando tudo no alto, rapaziada. Tudo, tudo no alto, beleza? Esclada de tela no full, tá no máximo, beleza? Tava 119, mas o máximo 120, mas beleza. Tá no alto. O FPS limitado, beleza? É, a câmera... É, FOB tá no no MED, tá? E vou mostrar pra vocês no jogo. Vou entrar no modo treino aqui pra mostrar pra vocês, beleza? Carregou aqui, beleza? Lembrando, mano, as configurações do meu PC vai estar tá na descrição do vídeo aí pra vocês compararem, beleza? Eu achei que meu PC não ia rodar. Muitos falaram que não ia rodar. Eu também achei que não ia rodar. Acabei arriscando. Falei, ah, vou comprar mesmo assim. E acabou dando certo. Tá rodando tranquilo, beleza? Vocês vão ver que na, nas configurações altas já está rodando Pra mim, eu não vi diferença entre o Ultra e o Alto Mano, não vi, não vi Não vi muita diferença assim, entendeu? E, mano, o um muito baixo, o Alto Pra mim também não fez diferença alguma, cara Não fez diferença Você só percebe a diferença quando você baixa a, a escala de tela Você vê que dá uma diferença feia assim, entendeu? Mas tirando isso, você, você não vê diferença, cara eu não vê diferença Vamos esperar, esperar carregar aí E eu vou mostrar pra vocês quando baixa a escala de tela Como fica a imagem, beleza? Vocês vão ver que não fica tão, tão bom assim Fica tudo serrilhado, entendeu? Mas enfim, ó, ó Como vocês podem ver, ó tá, As configurações no alto, ó Tá travando um pouco Eu tô gravando, né? Tô, tô gravando a 60 FPS em HD e, ó o FPS deve estar tá mais ou menos uns 45, 50 por aí. Beleza? Eu vou mostrar agora as configurações. Vou mostrar... Eu vou baixar a escala de tela e mostrar pra vocês, ó. Vou baixar até 98. Vou aplicar. Vou fechar e vou mostrar, ó. Vocês percebem que a qualidade diminui um pouco, ó, Da imagem, né? Agora eu vou baixar tudo. Ó. A imagem já ficou horrível. Ficou horrível, né? perceber que é mais de ficar ruim mesmo. Enfim, eu, eu jogo no, no máximo mesmo. E mano, eu não vejo assim queda de FPS. Pode tipo é assim queda de dois mais ou menos, entendeu? Mas que isso não, entendeu? Tranquilo, velho. Ó, rodando, rodando. Clear, tá clear. Como dizem. Vou pegar um carro aqui. Será que não é que pega carro, não? Queria mostrar pra vocês é, Dentro do carro, mano Vejo o pessoal falando aí que diminui FPS Quando pega carro, alguns falando aí Aqui fica... o oh, cara tirando, em mim, meu Deus do céu, velho Bom, acho que não vai ter nenhum carro pra, eu, pra mostrar pra vocês, viu Não sei onde que fica Vou pegar uma arminha aqui, só pra dar uma brincada. Porque aqui não tem... Eu queria mostrar os efeitos também, mano. A tendência é quando você atirar o FPS cair, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Hum... de munição, a munição tá, cara, cadê a munição, velho? Está aqui, né? Ó, uma moto aqui. Ei, pô! Ó, oh meu Deus do céu, velho! Como vocês podem ver, mano, tá rodando liso, velho. Tá tranquilo, ó. Tá ah, porra. Só bololo, ó. Tá tranquilo. Tá rodando liso, mano. Lizinho, lizinho. Ó, vou atirar pra mostrar pra Ó, Deixa eu ver se tem alguém aqui. Mas enfim, mano, era só isso que eu ia mostrar. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Só queria mostrar as configurações que está rodando no meu PC, beleza? Lembrando que as configurações do PC vai estar tá na descrição do vídeo. E é isso aí, rapaziada. Ó, enfim, é isso. Deixa um like no vídeo aí. Inscreva-se no canal se não for inscrito. Tamo junto, é nóis.